Nossa, mano. Até agora me recuperando. Ó, vamos matar uns bichos, pegar umas carnes, pegar pena é, pra dá caralho pra agora. Aqui o, o Verdade, né? Vamos lá primeiro. Ó, peguei aqui as plantinhas que é o nome Chicória. que ela faz? Chicória dá pra você comer e recuperar o seu vigor lá, mano. Lembra que se chover, os bichos não vão dar com medo de nós, tem? Sim, não sim. Pode... Uh. A gente tem que fazer também uma jangada, né? É, pra passar essa bosta aqui a pé é uma merda. O que, que eu vou fazer aqui rapidão? Ah, tô indo já, velho. Não, só pra deixar aqui depois se tiver. No... Lá no livrinho onde os barquinhos tem, né? Tem um cais. De ver ele em vez da. Os aqui. Tá, vou colocar aqui. Ah, não tem flecha, merda. A gente só vai precisar de corda em. Tem um lagartão aqui, eu quero matar ele, velho. Tem flecha? Não, tá no machado mesmo. Ah, a Ele viola, entrou já. na pedra, velho. As ideias do jogo. Tá entrando na é pedra. Essa, o coelho aqui, vai me confundindo. Nossa, é muito impossível pegar esse bicho no machado. <risos> Ele tá aqui, ó, na minha frente. Merda Caralho, como que não foi? Acertei Boa, acertou direitinho É couro que ele dá Se pá dá pra fazer armadura com isso Ó, uma carne cabulosa também Deixa eu ver hum, É, armadura furtiva Nice. Ah, Ah, deixa eu fazer arco aqui. Flash, Tô subindo lá. Eita, só. Caralho, do nada. nada. É não. É tão pelado, avisei que era com.. Um... Era dois pelados. É o cinza cinzão, liga. Ah, eu tô sem tinta. Watch! Tem mais um ali. Ele tá desviando, mó ninja. Aqui, três. Puta merda. Quatro. Desvia, desvia também. a fogo no machado. Eu peguei a arma errada, mano. Fudeu, vai, vou, vou ter que ficar com essa. Ah, levei. Vou morrer. Puta merda. Tô correndo pra água. Sem nada de vida. Nossa, Drush, um pode bater no outro se você... Se um ficar na frente do outro. Caralho, ninja é você, hein? ninja é ninja. Ai, ai. Nossa, um monte. Pra água, 20? Vem pra <risos> vem pra água. Vem pra água, vem pra água. Ai, minha estamina, velho. Não, vou morrer, eu filho. vou morrer. Ai, caralho. Eles muito rápidos. Vai, seus trouxas. Ai, ele entra. Ele entra na água, ele entra na água. Corre. Acho que ele morreu. Ele não pode entrar na água, será? Vai, seus trouxas. Meu trouxão. Caralho, saudade Ele... quando era só uns caras pelado normal, agora é uns caras pelado cinza, velho. Eu não sei nem. Vai... <risos> Tem um tudo sinto aguentado. Ele entra <risos> e sai da tá? água. vamos entrar. Vamos meio que 20 aqui pra tentar. <risos> vai trouxa! Oi, calma, calma. Olha aí, <risos> Vai, seu cuzão. Pertinho aqui, ó. <risos> vem, seu merda. Vem, vem, seu merda. Bosta. virar agora. Caralho. <risos> morreu. Ele caindo na água, morre. Não, ele tá me olhando. <risos> morreu, <risos> morreu, morreu. morreu. Não na morre. Aqui ó, que otário! Peladão. Eita porra! Ai é seu cuzão! Agora que é doido, você... está. Ah. Não! Só o um grito dele, velho! Vou focar nele, vamos focar nele. É, o outro, outro que correu. Que... Olha lá o outro correndo, vai avisar pra família dele. Pega! Deixa eu fazer fogueirinha aqui. Mataram meu irmão. Fogueirinha. Fogueirinha, fogueirinha, fogueirinha. fogueirinha, fogueirinha. Nossa. Nossa! Sincroninha. Que oh, caralho passar aí. O corpo que caiu na água não dá pra pegar, né? Não. não Ô, seu corno. Não. Volta aqui. Ué, não peguei a carne. Um passarinho enviado. Volta aqui. Caralho, ah, passarinho sim, me peguei. deu um... Moleque. Quase ataque tá de fogo. Esse aqui eu vou matar. Vou colocar umas duas carnes pra fazer aqui. Se quiser uma. Eu vou precisar também, mano. Né? Cheio de fome. Ai que arrombado, velho. Passarinho, desgraçado. Eu vou matar, eu vou matar na flechada. Olha lá o xamã, chamaram o xamã. Ele tá lá em cima. Ai, é um cuzão cagueta, mano. X9. Falta meu pai. Aí, ó. O meu eu tô com o Tá, vou botar Ué? um. Uh -huh. Eu vou morrer. Botei a carne de quê, lagarto caramba? aí. Pedaço de carne pequeno. Eu não tô entendendo porque que. O passarinho tinha câncer. Né? Deixa eu colocar de novo aqui a carne. Nossa, derrubei tudo aqui em casa. Olha Caralho! As penas tudo voando. Acabou que a gente pisa na fogueira e morre. Então. Quero ver se essa carne de lagarto recupera vida, ou se ela é, se ela é diferente das outras, ou algo assim. Não, mesma merda. Tá, quer mais uma de... carne? Não, Nossa, não, tem bastante aí, ó. Vou mais uma só pra... Vamos subir aqui, só a gente de fica de lá lá no avião. Deve ter... Bagulho de remédio lá. Tá, deixa eu colocar só o pano aqui na minha arma, porque eu, eu esqueci de fazer isso aí, deu merda na hora. Eu... Uh, coloquei. Okay. <coughs> Let's go. Era aqui, não, a gente, a gente não veio, não? Ou essa aqui é a parte que a gente Não, vê? essa aqui é a parte. a cauda do avião. Não, é daqui sim que a gente vem, ó. Nossa, mas que merda, velho. Mas deve ter alguma coisa que spawnou que a gente não viu. Não pegou nem isso. Ah, não dá pra voltar ali dentro, né? Parece. assim. Tem alguma coisa aí? Aqui Nada, é no banheiro, não. eita! Me empurrou pra puta que foi Peguei alguma coisa no banheiro, deixa eu ver. Bebida alcoólica, serve pra quem? Cocteau molotov, é bom guardar. A gente taca nesses lucetas. Flashes zinjares, caralho! Lança! <risos> Tem um homem pelado aqui, mulheres também. Peguei uma lista de passageiros aqui. Drush, vem aqui. Tem uma mulher pelada aqui. Ah, é os snub, é os snub. Tem um xamã aqui. Vem cá, vem cá, vem cá. Um peitinho, hein? Toma, vagabundo. Ai! Olha sua piranha Cuidado do xamã. cuidado chamão. Nossa! Quase morri, velho. Nossa, Morri. Filha da puta, velho. Tá com duas, uma flecha em cada teta. Ah, um cara é mencionado. Eu consigo te salvar? Não. Tu tem que pegar teus itens aqui? Sim, sim, sim. Ah, tá aqui tudo, tu já nasceu aqui. Que sim, sim. sorte que a gente morreu aqui, velho. Quer dizer, eu morri aqui. Sai, vagabunda. Como é que pego? Peguei. Ah. Ela só me em cima da árvore, vagabunda. <risos> morri de novo. Vou te roubar. Sério? Uh -huh. Aham. Vai pegar todas as flechas de volta que é meu corpo. Você pegou os meus itens? Não. Ah, só que falta. Eu tenho que partilha. pegar, eu tenho que pegar, mas os bichos não deixam, velho. Minha mochila tá aqui, ó. Duas duas mochilas. Aí, peguei tudo de volta. Tá tudo nos atalhos já. Caralho que merda. Tá nos atalhos também? Aham, uhum, tá tudo certinho. Deve ter uma ala que a gente não viu. Eu acho que é... Aqui, ó. Tem que ir pela lógica é do avião quebrado, tá? Uhum. Se ele tá mirado... Esse pedaço tá pra lá, deve tá pra... retinho aqui, ó. O outro pedaço dele. Tá, vamos não tem a loja. se quebrar essas máquinas aqui não dá... Aqui é uma mala. Ah, mas tá bom. Tem as marmitinhas aqui também. Não dá a placa? Ah, deixa eu pegar isso. Esse, esse caminho. Ó, tem outro. Quer ir pra lá de direita ou esquerda? Ah, pra ah, agora você pode escolher Direita, direita e Ih, é o cinza, é o cinza Eita, Puta, que foda Caralho, ultra rápido, vai se foder Quebrou minha armadura, esse cone Acho que são mais, são mais Tem mais um, mais um contigo Não consigo mudar pra arma Não consigo mudar pra arma Aí, consegui Eu Vou colocar aqui fogo no machado Ah, vai se foder, mano Vou morrer já. Tenta correr. Ah, eles morrem mais rápido com fogo mesmo. Sim. Ai, não morreu ainda, caralho. Morre, caralho. Eu morri. Eu morri. Consegue salvar? Aham. Uhum. Caralho, velho. Não funciona, não, essa porra. Tá, vamos, vamos fazer a fogueira. Dá pra gente fazer duas armaduras pelo Nex. Fazer. Tem aí? Não. Ah, não tem problema. Deixa que Ah, queima os dois juntos. Uhum. Deixa eu ver uma alguma coisa aqui no palinho. Opa! Atrás de atrás de cuidado, mano! Ai, carai!